Este é o desenho mal animado Episódio de hoje O Fusitifo Isso, vai lápis Vai lápis Vamos furar essa parede E fugir da escola Dime <tos> <tos> O que é isso? Você acha certo o que você está fazendo? Não eu devia era usar uma furadeira. Pau, pau, pau,